Difícil foi o meu começo, mas não desanimei. Eu sei que tudo hum, tem um peso, hum, mas mesmo assim continuei. Eu sei que são os verdadeiros. E eu tô aqui com hum, vocês. Pra mostrar onde cheguei, Aonde eu cheguei. Acordo todo dia motivado, Sempre calculando o passou. Minha mente hoje tá me levando pro espaço. Quero ser melhor no que eu faço. A vida continua e o relógio não para.